Que, novamente do Ciro, né, sobre o Archimedes não ser de elementos intuitivos, né, e, e aí talvez usar um C4. É que assim, ó, o C4, é, quer responder essa, Jéssica? É, então, Ciro, é, eu já vi pessoas fazendo arquitetura corporativa com C4 e também com MDL, tá, e o ML também. O ML é uma linguagem muito popular, né, e...